Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e como eu disse que eu nem troquei de roupa, estou aqui, só para não ficar um vídeo de uma hora, porque eu também não sou famosa para ninguém me ficar escutando uma hora seguida, né? Então, vou falar sobre os dons do Espírito, os nove dons do Espírito e eles são divididos... Em três grupinhos de três. E, gente, presta atenção. Eu já fiz um vídeo sobre o significado do número três. Quando você vê três na Bíblia, você pode arrepiar o pelo depilado, porque o negócio é doido. Tudo que é três está demonstrando a natureza de Deus. E isso é maravilhoso. Então, os primeiros três dons do Espírito que estão colocados lá em Atos dos Apóstolos, né depois de 1 Coríntios 12, são os dons verbais. São três dons sobre Fala, sobre falar, articulados, dons que você precisa abrir a boca e sair voz. São três dons que são ministrados através da fala. Então você tem nove dons, em três grupinhos de três, e o primeiro grupinho são os dons verbais. Quais são esses dons? O dom de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. Eu podia ficar horas falando sobre isso, mas vou tentar não. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria ler para vocês é em Atos 23 3. Lá em Pentecostes. Então todos viram coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Em Atos 10, 46. Eles ouviam judeus falarem em línguas estranhas e louvaram a grandeza de Deus. Atos 19, 6. Paulo pôs a mão sobre eles o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar línguas estranhas e anunciar a mensagem de Deus profetizando. 1 Coríntios 12, 10. A pessoa... O espí... ah, peraí. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. É, 1 Coríntios 12:28 Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo: em primeiro lugar, apóstolos, segundo, profetas, terceiro, mestres, em seguida, pôs os que fazem milagres, depois, os que têm dom de cura, de ajudar ou de liderar, e de falar em línguas estranhas. 1 Coríntios 12, 30, nem de curar doenças, nem falar línguas estranhas, nem explicar o que essas línguas querem dizer é possível sem o Espírito Santo. 1 Coríntios 13, 8, o amor é eterno, existem mensagens espirituais, porém elas duraram pouco. Existem o dom de falar línguas estranhas, mas ele não durará eternamente, existe o conhecimento, mas ele também terminará. E tem vários outros que eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu só quero te mostrar que o tal das línguas estranhas é bíblico. Não é invenção de hipnose, não é o peão de do Big Brother que inventou, não é alguém que veio de outra denominação, ou de outro estado, ou de outro país. O dom de línguas estranhas é bíblico. E a primeira coisa que eu quero desmistificar na sua cabeça é que é o Espírito Santo quem dá. Então, não é você que faz algo para merecer, é o Espírito Santo que te deu como um presente do seu Pai amoroso, que é Deus, e você só recebe pronto. Muitas pessoas não recebem o um dom de línguas porque têm medo, porque acham que estão imitando outras pessoas, porque elas pensam que é uma mentira. Elas sentem que é o um efeito manada, tá todo mundo fazendo, então eu também vou fazer, eu tô sendo hipócrita. Pessoas dizem, é, eu não vou falar isso porque eu não sei o que eu tô querendo dizer. É, e a maioria delas para para pensar e fala, isso não é possível, não é naturalmente possível eu falar uma língua que eu não sei. Pausa aí. Vamos pensar aqui comigo. Línguas estranhas quer dizer tanto línguas espirituais, línguas de anjos, arcanjos e querubins, quanto línguas de outras nações. Como que eu sei disso? Porque o Senhor me deu a graça de ter variedade de línguas. Então, eu oro em várias línguas diferentes. E eu já orei com uma pessoa que ela era coreana e ela entendeu tudo que eu dizia porque ela falava em coreano e eu também estava falando em coreano. Eu já orei com uma pessoa em francês e a pessoa sabia o que eu estava dizendo porque ela era francesa, não porque ela estava interpretando a língua, mas porque eu estava orando a língua dela. Eu já orei em outras línguas que eu reconheço, por exemplo, alemão, às vezes vem no meu coração, hum, essa língua é africana, porque minha boca vai pra frente, parece dar um papo, assim, é muito diferente. E também jorei em línguas que eu acredito que não são desse mundo, não são de outras nações. São línguas espirituais que eu nunca ouvi falar e eu sinto no meu coração, presta atenção, sinto no coração, intuição, Espírito Santo age por aí, que não é daqui. E eu nunca vou falar porque não é daqui. Assim como outras pessoas oradas em línguas perto de mim ou comigo, eu também tinha conseguido identificar uma ou outra. Por exemplo, é, eu sei... Na minha, na minha cabeça, no meu conhecimento, português, inglês e espanhol, e eu já vi crianças orando em inglês, que elas não fazem ideia do que estavam falando, porque elas não sabem inglês, mas eu sabia, então eu estava entendendo o que ela dizia, mas para ela era uma língua estranha, então a língua estranha, ela não necessariamente é uma língua é, surreal, algo assim, completamente fora da galáxia, às vezes é só uma língua de outra nação, porém, Pode ser sim, e muitas vezes é línguas espirituais, línguas de anjo, línguas do céu. Então, se você ouve alguém orando em línguas, em outra língua que você reconhece, ah, é russo, eu sei que é russo, então, tudo bem, é russo, só é estranho pra ela. A capacidade de falar uma língua que você nunca aprendeu é sobrenatural. Pessoas vão pensar, ah, mas a... essa é graça. Não, não é. Você falar algo que você não conhece a... a... A estrutura verbal não conhece o significado das palavras, simplesmente nunca ouviu aquilo e simplesmente abrir a boca. E as pessoas olham isso, mas porque é muito incrível. E o dom de línguas ele é o menor dos dons. Por que ele é o menor dos dons? Porque ele é o sinal que você pode receber todos os outros. Muitas vezes a gente ministra o Espírito Santo com as pessoas e elas caem, arrepiam, choram, é, se debatem e você fala, recebeu o Espírito Santo. Mas o que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia diz que o sinal que recebeu o Espírito Santo é orar em línguas. Paulo faz isso em todo o Atos, depois você vê também em Coríntios, depois fala um pouco disso em Romanos. Em toda a Bíblia você vai ver que as línguas são o sinal para a humanidade de que aquela pessoa recebeu o Espírito Santo. Vou abrir um parêntese. Por que que a pessoa, então, qual que é a diferença, então, dela receber esse Espírito Santo e o outro? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu batizei nas águas, então o Espírito Santo já mora em mim. Não, amado, ele se move através de você, como um sopro suave, que Jesus mesmo soprou o Espírito nos apóstolos, e o Espírito movia sobre eles, usava eles. Mas a partir do momento que vem Pentecostes já não era mais um sopro, era um vento impetuoso, que só foi possível depois que Jesus ressuscitou e que ele envia o Espírito Santo com poder, agora para te revestir num vento impetuoso de poder, de graça, de, sabe? Grande. E aí, quando você recebe isso, agora ele já não só se move através de você. Ele mora em você. E esse morar em você é o que vai te dar um antivírus eterno disso é certo, isso é errado, isso eu posso, isso eu não posso. Mas mais do que isso, é o poder de Deus. Agora você é revestido de poder. Antes você tinha a graça de entender, de sentir, de participar, mas agora você é revestido de poder de Deus para fazer coisas. Que coisas? Fala! Não estamos falando que o, o dom principal O primeiro, né não, não é o principal, é o menor Mas é o primeiro dom, é o de línguas que, Por que fala? Porque é isso que nós fomos Chamados para fazer, e de pregar o evangelho A toda criatura, nós fomos chamados para falar para falar as boas novas Tá todo mundo falando de coronavírus, você tá falando de salvação Tá todo mundo falando de pobreza Você tá falando que Deus é dom de todas as coisas Tá todo mundo falando que tá deprimido Triste, isolado em casa, você tá falando Que você nunca está sozinho, porque o Espírito Santo pode Habitar em você, e Jesus morreu por para ter intimidade contigo, tá entendendo a diferença? Nós fomos chamados para falar coisas boas. Então, se você é um crente que fala coisa ruim, repensa sua crentidão. Por isso, você foi chamado para falar coisas boas. E é tão assim que é o primeiro dom do Espírito que aparece em você, que se manifesta em você, quando você recebe o Espírito de Deus pra morar aí, é língua estranha. Porque tem que ser sobrenatural. Cair, você pode cair porque tropeçou. Chorar, você pode chorar de tristeza ou de alegria. Mas línguas estranhas é só no Espírito Santo. Amém? Eu sei que essa mensagem é profunda, mas é. E num vídeo aqui não dá pra usar há muito tempo. Se bem que eu queria, mas não vou fazer isso. Não. Então, assim, o Espírito Santo ele vem pra falar e falar através da sua boca. E é da sua boca, com as suas cordas vocais. Se alguém tá ministrando com você e você está calado, você tá dificultando esse processo acontecer. Você tem que abrir a boca e falar. Falar o quê? Fala que Deus é bom, que você acredita nisso, que Jesus já te deu todos os dons naquela cruz, que você está recebendo isso, que você toma posse desse poder. Não é eu vou receber, Senhor me dá. Isso aí você tá indo contra o que ele te disse, ele já te deu. Fala eu estou recebendo, eu acredito. E abre a boca e fala, usa a sua voz. E vai vir na sua mente uma palavra que você não conhece. Fala ela. O que, que vai acontecer? Não vai explodir nada. Você não vai dar poros estuporantes na sua cara. Só fala. Então, é, é muito besta, né? Falar assim, ah, mas faz dez anos que eu tô no ministério, jejuando, orando, buscando o dom de línguas amado. Então, você tá querendo merecer. E você não pode merecer, porque Jesus que mereceu por você, você só toma posse porque Jesus já fez o que precisava. E aí você vai usar as línguas que você quer. E Pentecostes já vai te explicar isso direitinho. Amém? Esse é o primeiro dom. O primeiro dom verbal o primeiro dom do Espírito, que é o dom de línguas estranhas. Junto com ele, vem o segundo dom, que é o dom de interpretação de línguas estranhas. E esse é maravilhoso. Porque a palavra diz, é, tem até uma parte que Paulo fala assim, que não é legal nos cultos muita gente falar em línguas e ninguém interpretar. Que pra ser organizado, tem que umas três pessoas só falar em línguas e ter um intérprete. Porque senão o visitante fica desesperado. Por que ele fala isso? Porque realmente, se já esteve em algum ambiente onde milhões de pessoas estavam falando em línguas, você não estava entendendo nada. Se você é da fé, você vai sentir como se você está no céu, mas se você ainda não entendeu a graça do Senhor, você vai ficar morrendo de medo e vai querer ir embora. Se bem que no carnaval todo mundo canta na axé, é quase parecido, mas enfim, a gente sabe que tem né preferências do mundo. Resumindo, a interpretação de línguas não é tradução de línguas. O mundo chama de glossolalia, o estudo da fala, a fala diferente. Muitos, muitos crentes, à toa, né, em quarentenas pelo mundo, eles querem pegar, é, às vezes codificam línguas estranhas, pega alguém que ora em línguas fala, ora aí, e aí grava, e aí vai lá e tenta fazer, achar o verbo substantivo, né, é, tenta, ai meu Deus, eu quero rir porque é triste, <risos> tenta é, decifrar a língua da pessoa, traduzir, criar um idioma. Amados. Estamos falando de um Deus sobrenatural e de uma língua do Espírito que é sobrenatural. E se é sobrenatural, não é natural. E a própria Bíblia te mostra que é burrice você tentar codificar línguas estranhas. Quem recebe o dom de interpretação de línguas é isso, é interpretação. Não é tradução de línguas, é interpretação de línguas. Quando você interpreta, você descobre o sentido, a mensagem, aquilo que Deus quer trazer através daquela língua. Não é ó... Se ela falou, chamaleico é, é Deus, é... ou então assim, a Aba é Deus, né? Que a gente já sabe que é, Yeshua é Jesus, então se ela falou, Yeshua e Aba já é. Cara, pode não ser. A interpretação de línguas, ela pode ocorrer até... Tem gente que ora em línguas a mesma língua a vida inteira, a mesma palavra, uma única palavra a vida toda. E essa palavra pode significar várias coisas em vários momentos, porque é sobrenatural. Como que a gente sabe disso na Bíblia? Tem uma história em Daniel, eu tô, tô vendo se eu acho aqui, enquanto eu converso com vocês no meu caderninho, qual que é a passagem, mas se eu não achar pra falar, eu vou colocar aqui embaixo. Em Daniel, acontece uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu tava tendo uma festa do rei, eu vou contar na história enquanto eu procuro a passagem. Eu tava tendo uma festa do rei, e o rei pega as coisas do templo de Deus pra usar na festa. Então, ele vai lá no templo, pega o cálice do altar pra tomar vinho no cálice. É loucão, ele vai pegando as coisas do templo pra usar... Pra, achei. pra achar pras pessoas E aí, tá lá em... Ih, não achei não Mas era Daniel e Sazar Eu vou contar pra vocês, eu coloco aqui embaixo, tá? Juro, solenemente O que que acontece? Tava tendo uma festa e Belsazar, que era o rei é, pega os utensílios do templo para as pessoas usarem durante a festa. Ou seja, ele estava tocando em algo que era sagrado, algo que era do Senhor. E lá no Velho Testamento, presta atenção, não é coisa de Novo Testamento. E aí ele vai lá, o rei pega as coisas não sei o que, e todo mundo bêbado e aquela loucura na festa. De repente, uma mão aparece escrevendo de sangue na parede da festa. Meni, meni, tekel e parsim. Cara, eu acho que a festa ficou muito animada depois disso. Porque, imagina, que efeito visual foi esse, né? Brasil. E todo mundo ficou louco. Tipo, porra, o que, que tá acontecendo? Tem uma mão escrevendo de sangue na parede. O que, que é isso? O que, que é meni, meni, é o parcinho? Assim, três palavras, duas repetidas. E aí, eles começaram a perguntar. E vem adivinho, vem fulano, o que, que tá escrito. Procura no Google da época. E ninguém descobriu o que, que era. Aí, um cara vira e fala, oh, tem o tal do Daniel, que é o mesmo da Cova dos Leões, sabe? Então, tá preso, chama ele Que ele deve saber o que que é isso aí Que ele é, é mestre de saber as coisas que ninguém entende Chamaram Daniel Daniel foi lá todo pleno No dom do espírito de interpretação Respirou, olhou e falou Meni, meni Isso significa Contado foste o teu reino E foste achado em falta Tequel E seu reino foi dividido Parsim, para medos e persas Então olha Contato foi o seu reino, foi achar em falta e vai ser dividido entre as pessoas. Basicamente, ó, Deus viu o que você fez, não achou legal, vai dividir tudo que você tem entre a Mesopotâmia e a Pérsia. É isso que tá querendo dizer. Aí eu te pergunto, meni-meni era uma palavra igual. Como que tem esse significado? As duas palavras tinham que ser repetido? Não teria isso? Se fosse uma tradução, tekel e parsim, quatro palavras falando esse tanto de trem. E realmente acontece depois, o reino dele é dissolvido, é... Enfim, depois você lê a Bíblia, você vai entender o que aconteceu. Mas volta para o lance da interpretação em línguas. O Senhor, ele dá graça. Existe um motivo pelo qual ele dá a interpretação, para que seja feito algo sobre. Então, esse rei se arrependeu, ele entrou na presença do Senhor, enfim... O que acontece é que quando você lida com alguém orando em línguas, não adianta você tentar codificar, é sobrenatural. Mas se você sente no seu coração uma certeza da mensagem, aquilo é a interpretação do Espírito. E o Espírito Santo já está te mostrando o que aquilo está dizendo. Mesmo que não seja certinho, a palavra com palavra, entendeu? Lembra do Meni Meni Teca e Lembra do que aconteceu com Daniel e a festa do sangue na, na parede. O Halloween deles, né? Então... Quando você interpreta línguas estranhas, você não está traduzindo. Você está interpretando o sentido. E isso não vai fazer sentido, porque é sobrenatural. Amém? E a terceiro dom de fala é exatamente também a mistura dos dois. Se alguém ora em línguas, que é o Espírito falando, e alguém interpreta o que o Espírito disse, é uma mensagem de Deus, certo? Então, é uma profecia. Se alguém interpreta alguém orando em línguas, já é uma profecia. Então, o terceiro dom é a profecia. Eu te pergunto. Mas e as profecias que não tem a ver com pessoas orando em línguas? Que só achei que ela isso que te digo! Que o Senhor está derramando sobre você Sabe aquelas profecias assim Eu sou dona de dar profecia para as pessoas <risos> Eu tinha um pouco de medo Eu falava, nossa Deus, será que eu não estou fazendo Por mim mesmo, será que eu não estou falando o que eu quero, mas aí depois de, de orar bastante sobre isso Deus me deu muita paz, muita calma Eu li muito Samuel que era um profeta E eu entendi que não que Antes dos filhos ousados que abrem a boca Para dizer o que Deus fala Do que os que se calam e não passam a mensagem então, o que é uma profecia? Profecia é quando você diz para as pessoas aquilo que o Senhor está querendo dizer para elas. Só que ao vivo. Legal, né? Eu acho muito maravilhoso. Só que as pessoas vão, geralmente no mundo, acham muito legal isso e acham que profecia é algo que vai falar do futuro, é uma cartomante, é alguém que vai dizer assim, olha, você vai ter filho, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, casa com esse que é sucesso. Profecia não é isso. Profecia é falar a vontade de Deus. Ponto. Só que a vontade de Deus, ela não é necessariamente prever o futuro. Não é necessariamente descobrir o seu passado. Ou te falar o que você deve fazer. Muita gente fica atrás dos irmãozinhos da profecia, a tia do coque, sabe? Você não tem que ficar atrás da tia do coque, você não tem que ficar atrás do irmão que vai lançar a profecia, você tem que ficar atrás do Senhor. Você que tem que ser vaso de profecia, de profeta, porque todos os dons estão liberados para todos os filhos, não é um ou outro. Tem uns que recebem mais, tem mais afinidade com um dom do que com o outro, mas os dons são liberados para todos os filhos. Quando for necessário, você vai profetizar, quando for necessário, você vai interpretar. Entende? Até esses dons que estamos falando aqui. Então, quando a gente fala de profecia, o que que acontece? Muitas pessoas pensam que profecia é uma pregação, que profecia é para falar do futuro, que profecia é para dar um direcionamento pessoal. Profecia não é isso. Profecia também não é algo que Deus falou. Então reclama com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei o que, eu fiquei em transe aqui, Deus usou a minha boca e eu saí falando. Agora reclamo com Deus. Amados, queridos, coleguinhas, é, hoje em dia nós não temos isso. De profeta entrando em transe para falar a palavra de Deus. O Espírito Santo, quando ele nos usa, ele nos usa acordados, ele nos usa conscientes. Inclusive, se você anda fazendo coisa inconsciente, você pede para fazer uma libertação que isso não é de Deus. Porque a diferença principal entre o Espírito Santo te usar e demônios te usar é a consciência. Se você está inconsciente, não é o Espírito Santo que está te usando. Se alguém com você está inconsciente, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa consciente. Então, pensa bem. <risos> Presta atenção nisso aí. Você sabe o que você está dizendo. E é da responsabilidade do profeta sustentar a mensagem do Senhor. E como que você sabe que a mensagem é do Senhor? Como que você sabe que uma profecia é verdadeira? Primeira coisa. Ela não pode contradizer a Bíblia. Se Deus escrever a Bíblia e está dando a mensagem, ele não mente. Então, se ela contradiz a Bíblia, está errado. Então, se algum profeta vira pra você e fala para você divorciar, por mais canalha que seja seu marido, ele está indo contra a Bíblia. Isso não é mensagem de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. Ah, mas só para mim, Deus também não vai abrir exceções. O Senhor é um Deus maravilhoso e justo. Ele não pode abrir exceções porque ele deixaria de ser justo. Ele, você tem que entender que ele está com você durante todo o processo de sofrimento ou de alegria, ele não te abandona e ele quer o seu melhor, mas muitas vezes consequências do pecado te tiram do caminho dele, isso é outra história, profecias não vão contra a palavra de Deus, alguém vira pra você e fala assim, ah, Deus mandou você, sei lá, parar de ler a Bíblia que ele vai falar diretamente com você, tá errado. Deus se manifesta através da palavra também. E o Senhor jamais ia negar aquilo que Ele se revelou. Então, isso não é profecia, porque vai contra a palavra de Deus. Como que você sabe se está contra a favor da palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus. <risos> Leia a Bíblia que você vai saber se está contra ou está a favor. Mas tem três rápidos antivírus que você sabe se a profecia é real ou não. A profecia tem que te edificar, ou seja, ela tem que te animar, você tem que ficar feliz com ela. Você tem que ficar é, construído, sabe? Sentir que você tá, você tá mais alto, mais forte. A, a profecia, ela te edifica. Ela te deixa mais confiante. Ela te deixa mais... É, como que eu posso falar? É, edificado mesmo, não tem outra palavra. Mais fortalecido, isso. A, a profecia que te edifica, ela tem que te fortalecer. A outra coisa, além de edificar a profecia, ela tem que te exortar. O que é exortar? Exortar é, é um desafio, é um reavivo, é um ensinamento. Uma exortação é um pai, quando fala pro filho, tira o dedo da tomada que você vai tomar choque. Não é por maldade do filho ou amor pelo choque. É porque ele sabe o que é melhor pro filho. Profecias, elas exortam. Exortar pode ser bom ou ruim, pode ir contra a vontade do seu coração, mas uma exortação de Deus, ela não causa raiva, ela não causa ódio, ela causa amor, porque ela te edifica. Então, tem gente que fala assim, ah, minha profecia é pra exortar, então, ó, bando de víboras, e... gente, isso não é de Deus não, porque Deus não fala para as pessoas, filhos dele, que eles são víboras, e os filhos de Deus são ovelhinhas amadas, gracinha, então o próprio Deus não vai falar isso, segura a dúvida que você pode ter tido com o João Batista, que eu já vou explicar, meu Deus, 20 minutos de vídeo, amém, glória a Deus, então vamos lá, <risos> é, a profecia, ela tem que te edificar, você tem que se fortalecer, e ela tem que te exortar, ela tem que te ensinar algo, ela tem que te trazer um desafio, te trazer a movimentar, te fazer transformar, te mudar, porque Deus não vai te falar algo pra você continuar do jeito que você tá, Deus não vai usar alguém para liberar uma profecia para você. Pode ser alguém, pode ser um vídeo, pode ser um post no Instagram, não sei. Mas não vai usar algo para tocar seu coração para você ficar do jeito que você era. Então isso tem que trazer mudança. Essa mudança é exortação. Se não traz mudança, tá errado. E a terceira coisa, a profecia tem que te consolar. Uma profecia que não consola, que te desespera, não é profecia, é profetada. Uma profecia, ela vai te consolar, ela vai te trazer paz, ela vai te trazer... Deus me ama e cuida de mim, tá tudo certo, porque ele é amor. Entende? Essa é a diferença. Então, a profecia ela tem que te fortalecer, te edificar, ela tem que te exortar, causar mudança em você, e ela tem que te consolar, tem que te trazer paz no seu coração. Se é uma profecia que te deixa agoniado, chateado, incomodado, ora a respeito, pede revelação do Senhor, porque isso não é palavra dele. Entendem isso que eu quero dizer, não dá pra saber, né, porque eu tô fazendo um vídeo. Mas, enfim, a profecia, ela tem que realmente trazer algo pro seu coração que é Deus. E Deus não vai trazer nada contra você. No Velho Testamento, os profetas de Deus só traziam maldição. Toda vez que era um profeta certo de Deus, era merda. Você viu, né, Daniel? Profeta de Deus foi interpretar lá a língua da parede, ó. Seu reino já era. O lá de Acabe, ó, você vai morrer na guerra. O Elias, ó, vai parar de chover e tá todo mundo ferrado. E todos os profetas de Deus do Velho Testamento falavam coisas ruins e eram verdade, enquanto os falsos profetas falavam coisa boa pra agradar as pessoas. Por que isso? Porque no Velho Testamento, Deus ainda era amor e todo poderoso, mas Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha feito o sacrifício. Então, as pessoas não estavam debaixo da benção da cruz. Estavam debaixo da maldição do pecado. Estavam debaixo da linhagem de Adão e não da de Jesus. Então realmente era tudo maldição, as pessoas de Deus tinham que pedir pela misericórdia do Senhor, elas tinham que pedir pela graça do Senhor em forma de proteção, de favorecimento, igual Davi, igual Salomão, igual todo mundo, então a, o Velho Testamento, os profetas ficavam sem assim, meio que em transe para poder dizer, e quando dizia, dizer coisa ruim, porque o povo estava debaixo de maldição. Mas no Novo Testamento, Jesus já ressuscitou por nós, já liberou os presentes de Deus na cruz, já derramou o seu sangue e agora é o contrário. Profeta que fala coisa ruim é falso profeta, porque o Senhor derramou amor e benefício e graça sobre você. Então, um profeta de Deus tem que falar é boa notícia, coisa boa, né? Isso que a gente falou nas línguas. Então... Fique esperto. Alguém que quer te desanimar, alguém que quer te deixar fora da presença, isso não é boca do Senhor. Boca do Senhor é um pastor amoroso que quer as ovelhinhas juntas e bem cuidadas e felizes. Então, pensa bem no que você escuta. E quando você for lançar profecias também, tome cuidado. Porque às vezes você começa a falar profecias e você começa a ver que tá funcionando. A pessoa tá chorando, tá falando isso mesmo. Aí você fica empolgado. Aí você quer falar de você, entendeu? Você fala, muito, hum, bem que eu tô sabendo aquele podre de irmão, vou lançar agora isso é seu, isso não é de Deus. E às vezes a pessoa toma aquilo como verdade e muda a vida dela. E você está atrapalhando ao invés de abençoar. Você como ministro do Senhor tem que deixar o Senhor agir. Para de atrapalhar o mover do Espírito Santo. E você que tem recebido, para de achar que a igreja... Não tem erro, não tem falha, a própria palavra de Deus diz que tem, então leia a Bíblia, busque no Senhor, busque o Espírito morar em você, porque você também, assim como eu, como todos os pastores, como todo ser humano, exceto Jesus, erra e falha, então Jesus é o centro e só ele pode fazer todas as coisas perfeitamente. Amém? Eu sei que eu falei muito, mas eu acho esse tema incrível, e esses são os três primeiros dons do Espírito, os dons de fala, os dons verbais, os dons que precisa da sua voz, falar em línguas, interpretar essas línguas e é, profetizar. Amém? Que o Senhor te favoreça.